Legal, estamos entrando aqui ao vivo, mais uma roda de conversa do CCV. Hoje vamos bater um papo sobre a Palestina. Antes de anunciar o tema e a convidada, que vocês já conhecem, né? Já, já teve aqui outras vezes, eu vou dar alguns informes enquanto o pessoal vai entrando. Peço para todo mundo que dê um feedback aí sobre o som, como é que tá, sobre o vídeo, para que a gente possa organizar a nossa transmissão aqui. Hoje, dia 15 de fevereiro, já estamos na metade do mês de fevereiro, esse ano que é um ano especial para nós, um ano de muita luta e talvez um dos processos eleitorais mais importantes que a gente já viveu, né? E, e o ano está passando rápido, hoje já é 15 de fevereiro, mas tem chão ainda. Bom, essa transmissão é uma transmissão como acontece toda terça-feira, 19 horas, uma transmissão do CCV, que é o Centro Cultural Esperança Vermelha, espaço organizado, estamos aqui no centro da cidade de Campinas, ainda estamos, mesmo durante a pandemia, a gente não deixou a nossa sede, por isso a gente pede doação, é a primeira coisa que eu vou fazer hoje, tá o Pix aí na tela, no 956, mil ao contrário, traço 80, esse número é o número do nosso CNPJ, através dele você consegue fazer um Pix direto, uma doação, qualquer valor é válido para a manutenção do nosso centro cultural. Centro cultural que, retomando as atividades esse ano, hoje eu vou anunciar alguns cursos e, e, inclusive, o nosso tema de hoje tem a ver com o curso também. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, está aí o nosso Pix. Daqui a pouco a Paulinha vai entrar na transmissão e deixa na caixa de comentários também a conta e a agência para quem quiser fazer doc, TED, para quem prefere, né? Mas o Pix, que é super prático, está aí na sua tela para você fazer a sua doação, tá? O site do CCV tá aí, todos os cursos, tudo que a gente vai falar hoje está lá no site, vocês entram lá e podem acompanhar, nas minúcias, tá? E, e aqui está o site do Socializando Saberes também. Todos, todas as nossas transmissões são feitas pelo Facebook na fanpage do CCV, tá? Mas a gente tem a parceria também com o Socializando Saberes, então é possível acompanhar nossas transmissões direto no site. Quem não tem Facebook, ou por alguma razão não quer assistir pelo Facebook, pode conectar via site, abre a transmissão e assiste normalmente lá no Socializando Saber, ok? É... Essa é a roda de conversa do CCV. A gente... é bom falar também da parceria com Matracas Ancestrais no YouTube o canal Matracas Ancestrais é um canal de parceiros que estão sempre junto com a gente também, que tem um trabalho importante de comunicação alternativa, popular. É... E também do canal do Socializando Saberes. Essa live, ela, você assiste ao vivo pelo Facebook, mas depois você pode acompanhar também no YouTube. Tem muita gente que acompanha durante a semana, nem todo mundo acompanha na hora, né? Dá para compartilhar. Quem perdeu o começo, dá para voltar, assistir o começo ela fica disponível no nosso canal depois, tá? É, antes de começar, alguns informes bem rapidamente. Primeiro, falar da situação epidemiológica de Campinas. Esse boletim é um boletim do dia 11, que foi sexta-feira da semana passada. Até a hora que eu entrei no site da Prefeitura, esse era o último boletim que estava registrado lá. Portanto, a gente não tem o um mais atual, já estamos no dia 15, né? De qualquer forma, é uma referência importante. É, o avanço das vacinas, né, mais de um milhão de, de vacinados em primeira dose, um milhão, 13.375 pessoas. A cidade de Campinas tem em torno de um milhão e trezentos mil habitantes, então, muita gente vacinada com a primeira dose. 971 mil pessoas, 609 com segunda dose ou dose única, e... 447.592 vacinados com dose adicional. Todos esses números vão crescer ainda, porque a gente está vacinando crianças agora, tem muita criança se vacinando, e tem gente resolvendo se vacinar nessa altura do campeonato, que bom, né? Porque quanto mais gente, melhor. E tem muita gente para completar o, o ciclo, né? Então, números que tendem a aumentar e que estão nos garantindo alguma segurança, algum nível de bem-estar aí no meio dessa loucura que é o pior momento em termos de contaminação que a gente já viveu embora não reflita é, no número de mortes por conta da proteção que a vacina nos proporciona de toda forma é bom sempre lembrar para quem está achando que está tudo tranquilo, nós temos hoje 81% de ocupação na rede privada, 17 vagas disponíveis apenas, e nós temos no SUS 96% de taxa de ocupação, tá? Que, na verdade, a gente pode dizer que é praticamente 100% de ocupação, porque das três vagas que tem, duas são vagas específicas para gestante, sobra uma, uma vaga para uma cidade de 1 milhão e 300 mil habitantes é nada, né? Então, nós temos praticamente aí 100% de ocupação na rede pública, tá? Na rede estadual já não tem vaga, na rede municipal, pouquíssimas vagas. Portanto, é bom a gente manter os cuidados, protocolos sanitários, uso da máscara, lavar a mão, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe e que a gente está enfrentando já há bastante tempo. Número de mortes em Campinas, 4.814. 14 nas últimas 24 horas registradas lá no dia 11, lembro mais uma vez. E no dia 8 de fevereiro, registrada... Uma morte que entrou agora nesse boletim de um bebê de 11 meses que tinha comorbidade, mas que é muito novinho, recém-nascido, né? Então, a gente faz questão de registrar isso aqui, porque os perigos estão aí, a gente ainda não pode relaxar, tá? Mas vamos lá, vamos falar também do curso, os cursos, o CCV está proporcionando alguns cursos agora nesse primeiro semestre, eu vou falar de um aqui, e o segundo, a minha convidada depois vai falar sobre ele. O curso que a gente já abriu inscrição é o curso de História dos Estados Unidos, uma introdução, começa 16 de março, vai até dia 18 de maio, às quartas-feiras sempre tem dois horários como alternativa, a partir das 18 e a partir das 19, né? duas turmas. O custo é de 30 reais para fazer inscrição no site do CCV, www.ccv.org.br, está aí na tela, tá? 30 reais é uma contribuição para a manutenção das nossas despesas, para manter o espaço funcionando. Não é um pagamento, não é uma cobrança de mensalidade, nem nada. É uma contribuição mesmo, ajuda de custo para manter o espaço funcionando. A gente espera que no segundo semestre a gente possa fazer cursos presenciais, mas nesse momento ainda, em função de toda a situação em Campinas, faremos ainda é, virtual, ok? Uh, quero lembrar também, divulgar o nosso livro, o livro Educação e Revolução, a Pedagogia Socialista Soviética, disponível por R$ 45,00, além do frete, dependendo de onde você estiver, se estiver em Campinas é só combinar para a gente entregar, uh, também no site do CCD, que está aí na sua tela, e lembrando que ele é resultado de um curso que nós fizemos também, e ao final do curso a gente nós produzimos esse livro. Ok? Hoje, antes de começar uma notícia, né? Hoje eu tive acesso, foi publicado ontem no Diário Oficial, o decreto 21.971, de 11 de fevereiro de 2022, é, sobre racionalização e controle de despesas na prefeitura. Nosso prefeito, Dário Saad, está cuidando aí de redução de despesas e a justificativa para esse decreto, um, um mini choque de gestão, é, inflação, crise energética, variação cambial, incertezas fiscais, tudo que é efeito econômico da pandemia de Covid-19. Engraçado que esse tipo de coisa sempre aparece na véspera do nosso dissídio. Né? Toda vez que chega o dissídio da prefeitura, é, a, a, a prefeitura entra em crise e fiscal, é impressionante. Né? E agora, nesse momento, o Dário conseguiu e além, né? Ele foi ainda mais longe do que os seus antecessores, porque ele chegou a publicar, inclusive, um decreto tratando da, da situação. Né? De toda forma, está circulando já por aí uma informação que no dia 14 de 2, que foi ontem, né, 14 de fevereiro, segunda, teve uma reunião com o Marionaldo, que é presidente do Camprev, o Vandão, que é o vice-prefeito, e a direção do Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura. E dessa reunião saiu uma proposta de aumento de 20% do vale à alimentação, que sobe de R$ 1.041,51 para R$ 1.249,81. Aumento, portanto, de 20% no vale. Tá? Mas não tem reajuste. A proposta que está sendo costurada, é, ela prevê apenas um bônus, que seria de R$ 800,00, pago em duas parcelas, uma no dia 30 de março, outra no dia 30 de abril. Duas parcelas de R$ 400,00, segundo a prefeitura, para não implicar um desconto muito alto no imposto de renda daqueles que ganham salário mais baixo. Essa é a proposta que está rolando e que, obviamente, tem que ser rechaçada, porque onde já se viu não ter reajuste, né? Um bônus de R$ reais passou, acabou e a gente continuou com o nosso salário defasado e a gente que não tem. Aumenta há muitos anos, nem a última vez, se eu não me engano, foi quando o Jonas Donizete parcelou, foi aquele aumento Casas Bahia, né, parcelado em, em três vezes, aquela coisa absurda também. Bom, mas é isso, a gente volta a tratar sobre isso, eu sei que a Guida, a nossa vereadora Guida Calisto, está coordenando uma comissão na Câmara, que estuda a situação do funcionalismo público, essa semana ela deve se pronunciar sobre tudo que está acontecendo na cidade, e a gente segue acompanhando, porque o nosso dissídio já está aí, já está chegando, né? É uma... Então, é isso. Anselma, seu microfone está aberto. É isso. A gente... Tá bom. A gente... Vou por mais uma vez o Pix, antes de passar a palavra para o Anselmo para a gente começar a nossa roda. Está é, aí mais uma vez o nosso Pix, o número do nosso CNPJ, Através desse Pix, você faz doação para o CCV. A gente precisa da sua doação para manter o nosso centro cultural funcionando, pagar o aluguel, as despesas todas, né? Que continuam chegando, os boletos. Apesar que a gente não está fazendo atividades presenciais como normalmente a gente fazia. Algumas a gente faz, né? A capoeira continua funcionando, as aulas de dança. E aventura gastronômica, a gente teve que adaptar um pouco para servir como delivery, mas tem espaço ainda para quem quiser se alimentar no local, para algumas pessoas dentro dos protocolos, né? E Enfim, então a gente está fazendo atividades presenciais é, no, no momento de transição e a gente espera que no segundo semestre a gente avance mais ainda com essas atividades. Tá aí o nosso Pix para você contribuir. Lembrando, mais uma vez, compartilhe essa roda, no maior número de grupos que você puder, na sua timeline, para que ela chegue ao maior número de pessoas possível. O tema de hoje é um tema super importante, é com uma pessoa que é, que é, é da apoiadora do CCV desde sempre, deu aula em diversos cursos do CCV, em, em, acho que em quase todos, né? E, então, é uma roda super importante, a gente pede que você ajude a compartilhar, porque a sua participação potencializa o nosso trabalho aqui, tá bom? Então, é isso. Vou dizer que o nosso tema da roda de conversa de hoje é o tema Olhares sobre a Palestina. Nós vamos conversar, já conversamos sobre isso em outros momentos, né? Esse tema é recorrente aqui. Já fizemos curso sobre literatura palestina no CCV. Agora nós, está projetado um outro curso e a Anselma vai falar sobre isso aqui hoje, para quem tiver interesse. Então, esse é o nosso tema de hoje, Olhares sobre a Palestina. E a nossa convidada é Anselma Salles, que é doutora em Letras pelo Programa de Estudos Árabes, da FEFELESH, da USP, e, e é sempre um prazer bater esse papo aqui com a Anselma. Anselma, seja muito bem-vinda aqui na nossa roda de conversa, mais uma vez, e fique à vontade para iniciar a sua fala nesse primeiro bloco. Obrigada, Adriano. Boa noite a todos, todas e todes. É, embora eu esteja em casa, né, eu estou em casa, porque é, falar do CCV, sobre o CCV, e principalmente anunciar né, programações, a programação do ano de 2022, né? então é algo que nessa atual situação ainda pandêmica, a gente faz tanto aqui no nosso gabinete, dentro de casa, quanto lá no Centro Cultural também, como o Adriano já falou, né? Que nós mantivemos aí é, em funcionamento, evidentemente, dentro, né, de todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Então, é, o bate-papo hoje é sobre o curso novo, né? Esse módulo novo do curso da Palestina, de literatura palestina. Eu vou recordar um pouquinho o curso anterior, né, que aconteceu no eh, ano passado, eh, no primeiro semestre. Então, nós abordamos eh, três autorias. Né? O, uma formulação mais clássica né, da, da poesia e desse início né, de uma formação literária eh, da poesia, Palestina marcada né, por uma identidade, né, enfim, já presente, mas que ela aparece de uma forma muito contundente, porque é, ela especificamente marca esse momento da Narba, né, que é a catástrofe da criação né, do, do Estado de Israel, que empreendeu aí uma série de situações ao povo palestino, situações essas que até hoje são vividas pela população palestina e que nós trazemos aí, nós trouxemos aí no curso anterior em abordagens da literatura dos anos 30 até os anos 80, esses escritos, essas produções do Mahmoud Darwish e da poeta é, que ba bastante importante né para para literatura pa palestina e uma autoria muito contemporânea é, também né que atualiza né esse contexto é, da da ocupação né é, a Rula Hamis então mostrando Aí, é, uma outra abordagem, né, também em termos de gênero, assim como foi mostrada lá no início né, dessa produção literária dos anos 30, 40, com a Fádua né. Então, essas três autorias elas demarcam aí toda essa trajetória da ocupação no território palestino. E agora, nessa nova edição do curso, né, é, nós vamos trabalhar com um gênero literário aí ainda clássico, né? digamos assim, que é o romance, e vamos trazer aí dois outros gêneros, né? é, não necessariamente literário, mas são gêneros discursivos né? que abordam também esse contexto sociopolítico. Então, a, a primeira obra que vai ser discutida no curso é O Homens ao Sol, te né? mostrar aqui do Hassan Kanafani. ele é um escritor, era um escritor palestino, nasceu em 1936, ele foi assassinado no Líbano, né, num atentado, em 1972, então ele morre muito jovem, né, com 36 anos, e ele era um autor é, que tinha uma formação né, em literatura e também era um militante né, do, da Frente Nacional de Libertação da Palestina. Então, esses eventos, né, é, todos que ocorreram ali no sul do Líbano, nos anos 70, ele participou, ele morou também no Quart, né, e a abordagem do, do romance, né, esse aqui é traduzido pelo Paulo Daniel Fará, essa edição da Biblioteca América do Sul Países Árabes, né? Tem aqui, é, fala justamente das consequências da.. Da ocupação do Estado do palestino a partir de 1948. Então, necessariamente, a temática é da imigração forçada, né? Então, aquelas pessoas que têm que deixar a sua terra de origem, né? Uma vez estando ocupada essa terra e estando essas pessoas completamente impossibilitadas de terem uma vida digna, então, elas é, ingressam aí num, num fluxo imigratório forçado no caso, a história de três homens de gerações distintas que são obrigados a ir para o quiet, né, em busca de emprego. Bom, não vou falar muito mais, né, porque vai ser objeto do curso aí a análise é, dessa obra, né, que é um romance, foi também é, transformada em filme, né, Homens ao Sol, esse título, Homens ao Sol, porque tem toda a travessia do deserto, né, até chegar ao Kuwait. Né? Então, é essa temática bastante contundente, aí de três gerações né, que são obrigadas a emigrar, né, a sair da sua terra, em busca de sobrevivência, de vida digna. A outra autoria é, né, no HQ, né, os quadrinhos, é, do Joe Sacco, né? Ele é um é, ele é um jornalista da Ilha de Malta, né? Nasceu na Ilha de Malta e através, né, da, da sua do seu ofício de jornalista ele reproduz a reportagem em formato de hq, né? Então há outros relatos, né? Além desse daqui da Palestina tem mais dois hqs né, mas no curso nós vamos tratar especificamente desse, Palestina na faixa de Gaza é, em que ele, né, relata especificamente o contexto da ocupação, né, já no território, né, que ficou destinado aos palestinos, especificamente a faixa de Gaza então ele vai demarcar nessa reportagem, né, que é transposta, transposta num formato de HQ, né, em que a personagem é ele mesma, né, participando ali é, dos eventos é, políticos na faixa de Gaza juntamente com outras pessoas. Então é uma narrativa bastante interessante porque é uma forma aí de reportar, né, esse acontecimento sob essa pegada, né, artística aí do do HQ, então tem essa riqueza tanto do texto, né, é, que é apresentado, né, da situação específica da faixa de Gaza, e também a questão do desenho, né, como é reproduzida aí, né, nessa, nessa estética, né, do, do HQ, como é brilhantemente reproduzida, né, a, a, a, como as pessoas são reproduzidas, o cenário, né, a, a, a terra, né, a, os prédios bombardeados, enfim. E a última eh, aula do curso né, é sobre eh, o grupo de rap, né, aqui, eu tô, né, aqui tem esses três jovens, mas tem mais um, né, que é o da Arabic MCs. Né, que é um grupo de rap dam, então é aí uma um olhar sobre a Palestina muito contemporâneo, né, também, eh, que traz aí principalmente o ponto de vista da juventude, né, e da juventude que faz arte, da juventude que faz rap, como que nesse gênero, né, musical, eh, a Palestina é vista, né, como a juventude faz a crítica desse evento, né, dos eventos políticos que a Palestina enfrenta. Então, são três jovens né, aí, né? Os irmãos, o Tamer e o Suhel Na'far, e juntaram-se ao Mahmoud Yeri. E depois essa jovem, né? A Maísa Dal, em 2012, ela entra. Né, o grupo começou em 1999. A, a atividade né, desse grupo. E a temática é muito interessante, né, porque além de demonstrar, através das letras, esse contexto político né, da, da Palestina, há outras temáticas que permeiam aí a produção, né, as letras de rap desse grupo. É um recorte de gênero muito bem marcado, né, é, não só porque tem a moça, mas é interessante porque ela canta também, né, ela é MC também, então a temática do direito das mulheres se faz muito presente nas letras, o, o racismo, né, ali cometido na materialidade do Estado, da ocupação, a pobreza, a questão das drogas, né, eles moram numa cidade israelense, né, então também essa questão que foi muito abordada no curso passado, né, em que a Uluda Hamis ela fala da particularidade do estatuto de um palestino que mora em uma cidade israelense, né? Então eh, tem também aí a diferenciação com relação aos palestinos que se encontram em campos de refugiados ou nos territórios, né? Eh, nas cidades em que o grupo faz show, né? Ramala, Belém, então é, é trazida aí toda, na, nas letras, né, toda essa é, diferenciação, né, são jovens, né, palestinos, né, e eles marcam muito, né, na sua, na sua música, né, é, eles têm influência também do, do rap da costa é, oeste americana, né, o NWA, assim também como o Tupac influenciou muito, né, o... o a arte do, da árabe que é Mises, né? que é um acrônimo, né? o Dan, né? que é o, e, e a palavra em árabe significa eternidade, em hebraico também significa é, sangue, né então são duas coisas muito marcantes, eternidade e sangue, então quer dizer, essa temporalidade está inscrita né? no próprio nome da, da banda, do grupo, então é isso que nós vamos abordar no curso né a análise do HQ né dessa é, reportagem né feita através de HQs pelo Joe saco, as letras de rap do Dan e o romance homens ao sol. então na cronologia o romance vem primeiro né porque ele marca aí um momento um pouco antes da guerra, é, dos seis dias, né, antes de 67, e essa situação particular da imigração forçada que aconteceu a partir da fundação, né, a partir da, da, da, nah, da, da Nakba, né, da tragédia, da, da catástrofe da Fundação do Estado de Israel. E depois, na aula 2, abordaremos aí a, o HQ e a aula final o, o rap, né, as letras de rap. Então, de alguma maneira, nós vamos ver como essa questão da dispersão territorial, né, da desterritorialização, ela se faz presente aí nas três autorias, tá? Então, era isso que eu tinha para comentar sobre aí o que, que vai ser o curso, né, é, mas aí, enfim, o pessoal pode ficar à vontade para perguntar mais coisas, só não posso dar spoiler, principalmente do romance, né? <risos> é, mas recomendo aí que vocês procurem Homens ao Sol, um filme, né, ele é em preto e branco, né? as legendas é, estão em inglês, então muita gente pode acessar, é, é, mas é possível também, né, é, depois fazer a, a tradução. E mas no, no, no original, né, falado em, em árabes, os atores, né? as atrizes, então é uma produção também cinematográfica muito importante para é, cultura árabe, né? E o Homens ao Sol um romance palestino por excelência aí que marca esse momento específico da ocupação. Legal, muito bom. Para quem chegou agora, ou pegou pela metade aí a nossa conversa, estou aqui hoje, a roda de conversa do CCV, parceria com Socializando Saberes, também pelo site do Socializando Saberes, e, simultâneo, na fanpage do CCV no Facebook. Logo mais, fica também disponível no canal do Centro Cultural Esperança Vermelha, no YouTube, tá? Para quem chegou agora, o nosso papo de hoje é sobre a Palestina, o tema é Olhares sobre a Palestina, nós estamos anunciando um curso que a gente vai começar no CCV, mais um, né, além do curso sobre a história dos Estados Unidos, que eu falei aqui no início, tudo isso você pode conferir no site do CCV, e, e a Anselma, que é doutora em letras é, lá pelo Programa de Estudos Árabes da FEFELESH, está aqui hoje com a gente, ela é uma das professoras do curso, e é uma colaboradora histórica do CCV, está sempre muito presente nas atividades que o CCV desenvolve. Eu vou ler alguns comentários aqui, bem rapidamente. Quem quiser fazer alguma pergunta para a Anselma, aproveite agora. A gente vai fazer um bloco e depois ela faz é, uma fala final, porque também a Anselma tem um compromisso logo na sequência aqui. Então, a gente não pode esticar muito essa roda. Vai ser um bloco só, tá? Então, vamos lá. Guida está dando aqui um boa noite. Obrigado, Guida, pela audiência. Estamos ansiosamente esperando seu pronunciamento sobre o que está rolando aí em relação ao dissídio, eu, no meu caso, tenho mais razões do que nunca, além da preocupação política, é, tenho a preocupação pessoal também, porque sou servidor público, né? E muita coisa acontecendo essa semana, e a gente está de olho na Guida aí, que é, está que à frente de uma comissão que vai estudar a situação do funcionalismo público municipal. tá Boa noite, Guida. Uh, a Wanda Conte também assistindo, boa noite. Alegria, professor Anselme Adriano. Obrigado, Wanda, pela sua audiência. Você que está sempre por aqui com a gente. José Antônio Castro, boa noite. Boa noite, José. Obrigado pela audiência. Filipe Bacani, que está dizendo aqui, só os lindos online. Pois é, é recíproco. <risos> Grande Filipe. É... Obrigado pela audiência aí também. Moisés Messias Lima, está sem, tá sempre passando por aqui também, Moisés. Ele, ele faz uma pergunta para Anselma. Anselma, por que esta briga entre palestinos e israelenses está nos livros da Bíblia também? Pergunta por que, que essa, esse, esse, essa briga está nos livros da Bíblia também? E Ele diz aqui, boa noite, ele é de Olho d'Água das Flores, Alagoas, e está presente acompanhando a nossa roda, que tem muita gente de fora do estado de São Paulo que acompanha as rodas. Né? É... A Guida deu um informe aqui, num comentário, que tem um vereador bolsonarista, o inominável, nós não vamos citar nomes, mas ele quer proibir o uso de, de todes, né? da, de, do gênero neutro, linguagem neutra. E Anselma, como é da área de letras, pode comentar também sobre isso. Foge um pouquinho da do tema da Palestina, mas está dentro da, da área que a Anselma domina, é, é legal, quero ouvir a Anselma se pronunciar sobre isso também, né? A Wanda Conte reforçou, né, dizendo que um vereador que se acha imperador, proibindo até o que, o que não pode, e... Enfim, depois a, a Wanda vai dizer aqui, ó, muito interessante a intervenção da Anselma, né? Ver a história contada numa linguagem jovem e moderna, está se referindo aqui ao livro que a Anselma comentou, depois a Wanda comenta aqui também, é, precisamos divulgar e fazer conhecer a luta palestina real, e não o que a mídia coloca. Essa é uma preocupação, desde o outro curso, que a gente tem tido essa preocupação, e agora, com mais esse curso, a gente vai aprofundar ainda mais, né? Nossos conhecimentos sobre a Palestina. Uh, Malu Alencar, bem-vinda, Anselma. Obrigado, Malu, pela audiência. A Guida, Calisco, a Guida Calisto está dizendo aqui, ó, é, não percam na sexta-feira, às 16 horas, na TV Câmara, reunião sobre finanças públicas. Vamos analisar as contas públicas e provar que a situação financeira do município vai muito bem. Obrigada. Para se contrapor a esse decreto, essa surpresa desse decreto, de repente a prefeitura entrou numa situação de crise fiscal, né, Guida? Então, vem bem a calhar essa live. Sexta-feira, às 16 horas, na TV Câmara. E com a coordenação lá da Guida. Uma live importante para ser assistida. Lembrando também que amanhã a Jandira Uerrara, que é da Direção Nacional da CUT, estará numa plenária aqui com, com toda a região da cidade de Campinas. Se alguém tiver interesse, quiser participar, solicite o link. Entre em contato, pode ser com o Ronaldo Hipólito, pode ser comigo, com a Selma, qualquer um de nós. A gente passa o link para participar. É, acredito que faremos também a transmissão ao vivo dessa atividade. Tá? Fiquem de olho aí nas redes do CCV. É, Malu Alencar escreveu aqui, Viva Anselma, Eliana Ribeiro da Silva também, Viva Anselma, é, pessoal que está sempre por aqui, alguns, inclusive, estavam nos cursos presenciais, como a Eliana, mas faz tempo que a gente não vê ela, porque agora a gente tem feito atividades virtuais, né, mas em breve estaremos todos juntos novamente. É, bom, pelo que eu vi aqui, acho que é isso, né, é... Queria, seria, queria perguntar para a Anselma um spoiler aí sobre o curso, se ela tivesse informação já sobre quem são as pessoas que vão estar lecionando, né? E, enfim, e, e queria perguntar também se tem uma previsão de quando começa o curso, né? Só para quem está acompanhando e tiver interesse, para que possa se organizar já para poder participar. Enfim, aquelas informações práticas de, de sempre, né, que a gente sempre pergunta. É isso, Moisés está dizendo aqui também, ó. muito obrigado por ter lido a mensagem, a gente que te agradece, Moisés, está sempre presente aqui nas transmissões, boa noite, um grande abraço para todo mundo aí. É, então é isso, Anselma. vou voltar a palavra para você, para que você possa comentar aí os comentários que eu li, e também fazer suas considerações finais, fica à vontade. Muito bacana aí, pessoal que está acompanhando. Boa noite, Guida, Eliana, Wanda, Moisés, Mari Muito obrigada, gente, pela, eh, o Filipe, saudade dele. dele saiu daqui de Barão Geraldo, aqui de Campinas. A gente só se encontra aqui nos, nesses canais. Mas é interessante que nós estamos aí ligados, né? ligados e ligades, né, depois eu vou comentar um pouco do gênero neutro, mas isso pode ser objeto depois só de uma, de uma outra fala, né, é, mas é, agradeço imensamente aí pela é, interação de vocês. Bom, primeiramente a pergunta do Moisés, vou tentar aqui, é, é uma narrativa, né, Essa, esse conflito aí que precede é, aí, ó, em, muito, né, em muitos séculos né, a, a, o mandato britânico e depois a fundação do Estado de Israel. Né. Bom, é, o, o que eu sei né, da história lá no, no, no Pentateuco, né, no, no Gênesis, acho que está esse conflito depois do exílio né, dos descendentes de Abraão no Egito. Né, eles são capturados, escravizados por séculos e quando eles retornam quer dizer, tem a possibilidade de serem pessoas livres, né, aquela narrativa toda, né, é, é, do Moisés, né, conduzindo o povo de volta, né, para é pertinho, né, gente, assim, é que, é que né, é, tem toda uma, uma questão mítica aí em torno do tempo e do espaço, né, mítica com muito respeito, né, com todas as devidas <risos> proporções e aspas, né, uma narrativa muito bonita, né. Então, quando eles voltam trazendo o túmulo de José, né, lá do lá do, do, da escravidão de séculos né, no, no, no Egito, o né, que a gente chama hoje de Egito, né, mas acho que já era Egito, é, aquela, já, já era Egito. Então, no local né, é, onde estavam estabelecidos os filisteus, né, a filistina, tanto que a palestina, filistina, né, eu não estou não pronunciando direito, não é a pronúncia mais perfeita. Então... É, quando o, esse, esse povo retorna, né, povo hebreu, né, as, as ramificações cananeus, né, eles retornam, eles começam a expandir, né, a expandir-se, aí é, juntamente, né, na, naquela terra que já estava né, é, ocupada pelos filisteus, né, então, mas ainda, né, não, não é algo, né, não é um conflito que hoje nós vamos chamar de árabe israelense, né? Mas, contemporaneamente, né? No, a partir do século XX. Mas, eh, tem ali isso que está na Bíblia, né? Pelo que eu lembro, né? Aqui, é eh, essa, essa questão do retorno, né? Da, daquele, daquele, gru, daquele, daquele povo que foi eh, escravizado e quando retorna, passa a ocupar o mesmo espaço em que já havia, né? É, os hoje chamados palestinos, né, então, é, mas a proporção, a, a forma, né, o formato que o conflito assume hoje, né, então é toda uma configuração geopolítica absolutamente, né, é, resultante de uma nova configuração ali das forças, das potências é, para... O, a África a Ásia né então é, é completamente diferente é, a forma como esse conflito é, hoje existe né bom então não sei se eu se eu respondi, mas, é, mas é interessante realmente tem tem ali na, na nas em várias traduções né da, da Bíblia né, essa essa, essa, essa esse conflito entre os cananeus e os filisteus. Né? Então, mas são né, a descendência né, da, da mesa de, de, de Abraão, né? então, uma descendência é, que resultou nos filisteus, né, os árabes e, e os cananeus os hebreus né, da tribo de, de Cananeia, né? é, que depois, na narrativa, né, ela... É tido, ela é concebida como a terra mística, né? A terra mítica, a terra natal do, dos judeus, né? E aí, enfim, do século XIX tem outra elaboração, mas aí já nesse jogo político mesmo de do colonialismo, né? da, da violência colonial. Bom, um, uma pergunta mais direta, né, do Adriano? O curso começa a semana que vem já, tá? Então, aí, a partir de amanhã, acho que já vai estar no, no site, no máximo, na quinta-feira, né? Como, como é um curso curto, são três aulas, só e só... É, é, dessa, dessa vez, só, só eu que vou poder ministrar né, o, o curso. Eu convidei umas pessoas, mas elas não tinham disponibilidade para já, né? Como o curso já está é, praticamente pronto, é, então, não poderia por agenda para depois, porque já começa em março o curso dos Estados Unidos, e na sequência vai começar um curso de gênero, raça e classe, né, a gente vai voltar aqui para falar sobre, eu digo a gente, assim, as organizadoras do curso, então tem a Fabi, tem, né, tem a Dagmar, tem outras, outras pessoas que vão estar envolvidas aí nesse, nesse curso de gênero, classe e raça, que vai começar depois o curso dos Estados Unidos. Então, então, é semana que vem, na quarta-feira, mesmo horário, né? Ele vai terminar uma semana, uma semana antes do curso dos Estados Unidos, né? Para aí, para quem já quer deixar reservada a quarta-feira, mas todos os nossos cursos, eles têm essa possibilidade, né? De serem assistidos depois, dessas aulas serem assistidas depois, né? Então... Não precisa acompanhar ali na, na íntegra, né? Mas a partir do dia 23, a primeira aula sobre o homens ao sol, né? Aí já, já começa. É, então, como eu falei, né? As outras pessoas que eu convidei, dois professores lá de São Paulo, não, não puderam nessa agenda. Então, é, aí eu vou assumir né Essa, essas, essas aulas, tá? E... Agora comentando, é muito interessante, logo que, come, que eu comecei a falar, e a Guida mencionou do gênero, do gênero neutro, né? mesmo na Palestina, a, a, o conflito, né? a, a questão palestina na contemporaneidade, ela vai é, sendo revestida né? de outras temáticas, né? é, o, o grupo de rap, principalmente, ele mostra isso, um pouco o HQ né? também, é, e o outro curso que nós ministramos, né? Ele está disponível lá, pode ser adquirido, só consultar o nosso site. Então, principalmente a, a, as autoras, né? A Fadu e a Rulud Ramis. Então, a Ramis, mais é, é, na, na atualidade, aborda muito essa, essa questão de, de gênero, né? Mas a questão da, da mulher. O, o gênero neutro, né, a linguagem neutra ou a linguagem neutra inclusiva, né, que também recebe esse nome. Então ela tem, a, ela tem como propósito, né, de os grupos, né, que reivindicam, né, essa, essa linguagem neutra, é, que já existe. Ela é, né, se eu falei aqui é porque ela existe. Né? E, e, e, e se as pessoas reconhecem ainda que seja com proibicionismo, enfim, é porque é uma reação a algo que é concreto, que é material. Então o incômodo é com existências com pessoas reais né? e que querem que elas não existam, os palestinos, os negros, né? as pessoas trans, as pessoas pobres, né? Então essa questão sempre gênero, classe e raça né? e orientação sexual, essa discussão importante. Então, no nível da linguagem, a língua ela é o veículo, né? Ela é, é um lugar, né? Entre aspas de materialização daquilo que a sociedade é. Então, se a sociedade é racista, a língua vai exprimir o racismo na sua né? na sua materialidade. Então, se ela é transfóbica, isso vai aparecer também. Então, é, quando se fala, né, que o todos, né? ele é uma possibilidade de inclusão, e há grupos dizendo que esse todos, do ponto de vista morfológico, ele é marcado pelo gênero masculino, né? uma vez que tem todas, né? então esse é, é, é, é colocado em xeque, né? é, posto sob suspeição, essa possibilidade de todos ser tão inclusivo assim, do ponto de vista né? de gênero. Então, é uma discussão que tem acontecido em vários outros países, outras línguas já estão introduzindo, né, o gênero neutro, né, o, o alemão, eh, o sueco, o, o chinês, o mandarim, né, e o inglês, né, aí as pessoas vai, ah, mas tem o it, não, mas o it ele é para coisas, né, então é, é, um, é uma outra é uma outra é, é uma outra palavra, né, que seria eh, que contemplaria né, a linguagem neutra, inclusiva. Então, eh, eu já gravei um, um podcast sobre isso. Ele ainda não foi divulgado, né? Porque foi no nível aí institucional, onde eu trabalho, e ainda não foi divulgado. Mas a gente pode discutir isso melhor. Eu vou discutir isso como linguista, né? E claro, como pessoa. Quando a gente no, no âmbito né, do CCV, ou no âmbito da nossa vida, as decisões que nós tomamos aí, como conduzir nossa vida do ponto de vista profissional, social, enfim, é tudo pela humanidade, né? Então, a causa é essa. Então, o pessoal fala, ah, mas você não é árabe e, e defende os árabes. Não, eu defendo eu defendo a dignidade, eu defendo a humanidade, né? E a pessoa não pode falar que eu não, sou, que eu não sou árabe, né? Porque eu como afrodescendente, metade da África é árabe islâmica. E tá lá o meu bisavô. Então tá aqui. Então, assim, né, a árabe não é branco só, né? né? Jesus Cristo não é daquele jeito. Se foi, né, é difícil que ele tenha sido daquele jeito, né? Esse, é, aquela, aquela representação é, com, é bem, bem complicada, né? Ele tem... Aí alguns é, da, alguns trabalhos da inteligência artificial que apontam para uma outra, uma outra um outro fenotipo. né? Então é, agora querer proibir, né? Então é, o, o proibicionismo, né? É, tem uma sutileza aí, quer dizer, não é sutil porque é violento, né? A, a, a, nesse nível, a, a, a proibição, quer dizer, é, é banir o outro, né? Banir isso que é considerado do ponto de vista aí da heteronormatividade, né? O, o, né, aquele que é indesejado, né, aquele que, então, é, proibir, né, proibir o que já existe, né? Então, assim, né, ou seja, atentar contra a existência dessas pessoas, né, que é o que já acontece, o Brasil é o país que mais mata, né, LGBT, T, QI a mais, então, é essa reação violenta para com a linguagem é né, uma forma também de é, reagir com violência contra as pessoas né, que reivindicam né, essa linguagem não só por reivindicação delas mas nós né, é, ao adotar né, estamos considerando a existência das pessoas então falar da Palestina é falar que a Palestina existe sim, não é né? é dizer não há um povo palestino né? então essa a negação né a negação do outro né é, é uma forma né de, de violência né isso isso mesmo Vanda né no sentido de que né somos lutadores né então é, a gente assume isso né da, da luta né aí pela classe trabalhadora a luta das mulheres a luta LGBT, então, né, é, como humanidade mesmo, né, é, é isso, não é ficar explicando, ah, mas é, a pessoa que vai falar é do tal movimento, não, é, o movimento nosso é o um movimento humano, é o um movimento pela vida, é o um movimento pela dignidade, né, nossa, né, então, outro dia acho que a gente pode falar sobre isso, chamar mais alguém, enfim, né, aquela, né, a gente faz uma, uma live propondo outra live, <risos> mas é interessante porque essas coisas surgem né? são importantes de serem abordadas né? a finalidade aqui é... é o aprendizado né? a gente aprender para se humanizar mais acho que era isso não sei se eu respondi tudo Adriano respondeu sim, Tá ótimo Anselma, queria te agradecer mais uma vez por estar presente aqui dedicado esse tempo para estar com a gente aqui o pessoal curtiu, tem muitos comentários aí Vou ler dois comentários antes de encerrar, que eu acho que são válidos, né? A Wanda colocando aqui, todos somos árabes, no sentido de assumir a luta e lutar pela liberdade dos povos, comentário da Wanda. E também o Moisés, Moisés Messias Lima, que está dizendo aqui, viva Dandara, viva Anselma. E a gente agradece a todos e a todas, e a todes, nossa, nossa rebeldia aqui, é, pela audiência e pelos comentários, são sempre bem-vindos. Esse vídeo ele fica disponível para quem quiser assistir depois, dá para compartilhar. Depois ele vai para o YouTube também, para o nosso canal, do Centro Cultural Esperança Vermelha. E lembrando que toda terça-feira, a partir das 19 horas, nós estamos aqui, sempre com a nossa roda de conversa, cada semana com um tema diferente, às vezes discutindo os temas da cidade, às vezes discutindo temas do Estado, temas nacionais, tá? É, antes de encerrar, queria dizer duas coisas. Primeiro, que sexta-feira, 16 horas, na TV Câmara, é, a Guida vai fazer uma live daquela comissão que foi montada para acompanhar e estudar o funcionalismo público municipal e até para se contrapor esse decreto e a reunião do sindicato que aconteceu ontem, conforme já informei aqui. E a gente vai discutir um pouco nessa, nessa live a situação do, do, das finanças da Prefeitura, uma live imperdível para todo mundo que puder. Sexta-feira, 16 horas, na TV Câmara. Que tem no Facebook, tem no, no YouTube, nos canais da TV Câmara, e tem também na, na TV. Na TV é, é possível assistir na TV a Cabo também, um canal gratuito que deve estar na sua grade aí de TV a Cabo. O tá? uh, outro informe é que a Jandira Oerrara vai estar com a gente aqui essa semana, amanhã. Quem tiver interesse, solicite o link para mim, para a para o Ronaldo Hipólito, para a Wanda Conte, para quem você conhecer, solicite o link, porque vai ser uma grande plenária com a Jandira, a gente vai bater um papo muito legal com ela, e a participação de todos e todas é muito importante, tá bom? É, a Wanda questiona aqui se foi dita a data do, do curso, né? E foi dito assim, né, Anselma? Está previsto, inclusive, antes do curso de História dos Estados Unidos, né, Anselma? Isso. O curso dos Estados Unidos começa dia 16 de março. Então, o da Palestina, ele começa já dia 23 de fevereiro, começa semana que vem já, né? E aí, a outra aula é no dia 1 de março, aliás, no dia 2 de março, e termina no dia 9 de março. Aí, no outro na outra semana, já começa o dos Estados Unidos. Então, aí, é, são dois cursos que vão estar é, um seguido do outro. Tá? Mas já semana que vem começa da Palestina. Tá? tá ótimo. Então, fiquem todos de olho. Todos, todas, todes. Porque amanhã, no máximo quinta-feira, vai para o site... É, a possibilidade de inscrição para o curso sobre a Palestina, sobre literatura palestina, segunda edição, já tivemos uma. Quem quiser ter acesso à primeira, eu acho que tem disponível no site também, dá para ver os vídeos, né? E quem quiser acompanhar ao vivo esse segundo curso, fica a dica para todo mundo aí, tá? Para entrar no site, lembrando o site, mais uma vez, antes de encerrar a roda, né? o site do CCD, PC EV, de Centro Cultural Esperança Vermelha, só entrar lá, fazer a matrícula, tem uma contribuição financeira simbólica, que é para ajudar a gente a manter o espaço. Se você não tiver o, o recurso para pagar essa contribuição financeira, é, no caso do curso de História dos Estados Unidos, é de 30 reais. Se você não tiver, não deixe de fazer o curso por causa disso. Entre em contato com a gente, que a gente negocia esse valor, é totalmente negociável, ok? O mais importante é que todo mundo possa participar. Então é isso, obrigado, Anselma, mais uma vez, obrigado para todo mundo que está assistindo, terça-feira da semana que vem, 19 horas, a gente está de volta com a nossa roda de conversa, tá bom? Abraços. Tchau, gente, boa noite. Valeu.